E aí galera, beleza? Aqui que fala, sou eu, o Breno. e hoje eu tô aqui num parque que eu nunca, nunca... nunca... O canal é enorme! Eu tô com vergonha porque eu tô gritando. É, é meio Vídeo! ali um deles, ele está no um monta só que eles saíram já. Hum, viu, Viu pai, que falou hum, que é que a água tá meio suja, não dá para ver eles direito, né? É. E sabe o que é esse peixe? Carpa. É, mano, você é inteligente. Olha, as pessoas jogaram moedas da sorte lá. Vamos pegar? Vamos pegar o quê? Deixa a moeda da sorte para pessoas. Uhum. Olha aqui. É que realiza dá, dá a moeda, dá a moeda Dá é. ah, é moeda, dá é moeda Mas ah, eu vou cair de Vamos pegar uma moeda e dá mim, por favor Eu esqueci a moeda lá dentro do carro, e agora? Não, provavelmente mentir que eu vi o barulho Esqueci, era a chave É verdade a gente, trazer, a gente vai trazer as moedas da próxima vez É verdade, é a chave ah, não Da próxima vez não, vamos pegar, por favor Então você não trouxe suas moedas? Você tem um monte pai, em casa. Pai, tem moeda! Eu Tem um aqui eu tenho Oi? Pai. Você quer a moeda também? Não tenho moeda, papai. Você não tem? Não tenho moeda, mas E pra que você quer moeda? eu tenho moeda. Não. Você quer moeda pra quê? Pra jogar na fonte da sorte? Não, eu não, eu, não, eu, não tenho moeda, ah. eu não tenho moeda. Eu não tenho moeda! eu só que um azar! Você quer o quê? Olha aí agora. Lolô, vem, Trola ele, mostra pra ele. Tem que ter um peixe ali dentro. Tem um peixe aqui dentro, nossa! Olha. olha que peixe! Olha lá dentro! Aproveita o buraquinho. Olha, olha <risos> Que irmão <risos> trolador, Lulu. <risos> Vem cá, tá? Dá a mão, pai. Vem cá. Vem aqui, dá a mão, papai. Não, papai, tá muito alto. Não tá, papai, te segura. Dá a mão. Então vem. Vem no colo. Vem no colo, dá a mão. Vem, dá a mão. Tem que vir mais perto. Dá a mão, pai, que eu te pego no colo. Dá a mão aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Aí, vai escorregar. Aí. Aê, Catarina! Parabéns! Você gostou? Olha aqui pra galerinha. Fala se você gostou. Lorenzo, o que, que você tá fazendo aí? Fala aí pra nós. Hã? Aqui, Bom, aqui é uma fonte, galera Ó, Aqui em Portugal Em todos os lugares tem esse tipo de fonte A maioria é potável A maioria dos lugares pode beber a água E é uma água bem geladinha Mas essa aqui especificamente Nesse parque, que é o, o parque da carreira Aqui em Vila Real Ela não é potável, não pode beber Mas a maioria dos lugares tem uma placa ali Até dizendo que não pode Oi filha Pode? Peixe o quê? Peixe pedra, existe. Que peixe pedra? Existe peixe, dentro do real. Tá ah, para. Mas existe dentro do real. Mentira. E, da, e daqui... Tá ah, para, Bruno. Que peixe pedra? Você tá inventando. Você tá inventando. É um peixe que fica dentro da água. Ele, ele é parecido com uma pedra. Da pessoa que pisa nele, ele tem veneno e mata. Não é esse nome. É peixe pedra. Não, é peixe venenoso escondido que se esconde e parece uma pedra, mas não é peixe pedra. Não, é peixe pedra. Nada a ver. 3, dois, 1, e... Já! Vai, Lolo! Acelera o passo, Lolo! Vai já tá chegando lá! <risos> Vai, Cata. Alcança do mesmo, Cata. Vai, Catarina. Eu ganhei. Os últimos a chegar serão os primeiros. Então vai lá. Não, cheguei por último. Não adianta. Agora quem Peixe pedra. Peixe pedra Não existe. Não existe. Vai gritar. E jogar meu A vai na água. Vai. Galera, eu vou contar uma história de terror desse chafariz. É, tinha uma mulher que sempre jogava moeda nesse chafariz. Daí um dia, os moradores ficaram muito, nerv ficaram muito nervosos. Aí empurraram essa mulher e o lago era muito do chaparizo. Ela morreu afogada porque ela não sabia nadar. Daí ela virou uma sereia e todo dia quando as pessoas ficavam perto do chapariz ela puxava as pessoas e afogavam elas no, no Olha aí! Uh ah! <risos> <risos> que medrosa, vai! É a ponte do rio que cai. É a ponte do rio que cai. Ih, o Breno também é meio medrosão. Tem que correr, mano. Correndo, o cara vem correndo. Olha o Lorenzo, Vai, Lolo. Vai, Carta. A ponte do rio que cai. <risos> o Lourenço, que ele tá... Olha a perna dele. Toque, toque, toque. Parece um cavalo trotando. Trotando. <risos> <risos> Opa! Como é você? De novo, de novo. Vai. Vai a na ponte mão. do rio que na cai. Ó, oh, tá balançando. Corre. <risos> Vem! Ponte do rio que cai! que Espera que eu vou balangar agora, quero ver o Breno ir correndo! Vai Vai, não, tá que vai. vai. <risos> que medo! <risos> <Tô abrigada. risos> o chão é lava. Lourenço, vem. Ah. Se você não vir, não vai dar certo, filho. Vem amor, você vai escorregar, vem. Aê, viva! Ó, desce daí que eu vou falar. Se você não vai conseguir correr, desce daí. Ele desceu? O chão é lava, exceto nas cordas. 5, 4, 3, 2, 1 Aê, todo mundo se salvou Agora o chão é lava A não ser ali em cima do chafariz 5, 4, 3, 2, 1 Todo mundo se salvou Aê Peraí, Cata O chão todo é lava Menos No portão Aí, ó é Tem que subir 5 4 3 2 1. Então o chão é lava, é muito lava menos no escorregador pequenininho. 5 4 3 2 1.